Pessoal, boa tarde a todos vocês. É, hoje é, não, como é, não vou estar com vocês a, ao vivo porque surgiu um, um, um problema pessoal em que eu tenho que então é, é, gravar. Né? Eu gostaria de falar, por exemplo, sobre educação, né? Que hoje é o dia dos professores. Mas eu deixo aqui a minha saudação efusiva, né, para os professores que professor, caramba, professor é aquele que abre os olhos da gente para a vida, né? nós temos que ser grato a todos os professores. E este nosso país é, é o país às abertas, né? é o país que é contra a educação. Então, é, os professores não são valorizados como deveriam ser. Mas eu vou falar de morte. Vou falar de morte O Brasil e os Estados Unidos estão disputando quem mata mais com a Covid Eles disputam também quem mata mais pela violência do Estado Matando os negros, matando os índios o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos nessa questão de, de genocídio. Mas lá já são 7 milhões e 900 mil contaminados. Veja, gente, isso, oh, oh, é um país de 7 milhões. Duzentos e dezessete mil mortos lá. Aqui, cinco milhões e cento e quarenta e um mil contaminados e cento e cinquenta e dois mil mortos. Isso esses dados são de ontem. Né? Como a coisa aí é, é por dia, isso aí, né? lá, por exemplo, lá é mais de, de, de, de, de, de mil por dia, né? uma coisa assim, absurda. Absurda. No mundo, 39 milhões de contaminados. E um milhão e cem mil mortos. É. Não é, não é, não é fácil, né? não é fácil, não é fácil. Diante de tanta morte, eu, eu evoco aqui né, o agile. Operário. Líder grevista na obra teatral A Semente de jean Francisco Guarnieri, lançada nos primeiros anos da década de 60, no Teatro Brasileiro de Comédia. Olha, aos que estão chorando por seus mortos, mortos pela Covid, mortos pela violência cotidiana do Estado contra a nação. Né? Eu cito. Apaga essa vela, Américo. Carrega o corpo do teu filho nas costas e caminha para a praça. Berra bem forte o teu sofrimento. Atira esse cadáver junto a milhões de outros e forma uma barricada. Uma barricada de mortos para os que ainda estão. É. Já dá para fazer uma barricada de mortos é isso que nós vamos querer fazer. Olha, a necropolítica desse governo de ocupação, né? governo militar, com oito generais no núcleo duro e mais oito mil entre general e, e oficiais menores aí, nos diferentes cargos de primeiro e segundo escalão. Né? E, e a necropolítica está presente também na proposta de reforma administrativa que eles apresentaram aí, está tramitando no, no Congresso. Só que aí o alvo para ser morto tá, é o próprio Estado. É o próprio Estado. Bem. Os gestores da política econômica, seguindo a cartilha do ultrapassado consenso de Washington, né? o mundo todo já abandonou isso aí. Mas aqui eles continuam seguindo a cartilha e as recomendações do FMI, do Banco Mundial, que recomendam para os países né, em desenvolvimento. Eles não recomendam isso para os paisões que mandam lá. Né? É, então, <coughs> seguindo essas recomendações, né, eles são incapazes de resolver a crise fiscal, então, caminha para a destruição do Estado. Já não é mais a, a busca do, do Estado mínimo, né, pregado pela escola de Chicago. Agora é Estado zero, do, do Instituto Fomises. Ou né? nem isso. Né? Para mim, mais parece a pregação do caos. É, é a política... Estratégia de Implantação do Campos. Esse projeto né, que tramita no Congresso, a PEC 32 2020, ela está né, lá, você entra no site do, do, do Senado né, e, e lê, é uma aberração. <risos> Segundo os sindicatos, as associações de servidores, por trás dessa proposta está o desejo de privatizar tudo. Essa avaliação que fazem os funcionários. desejo de privatizar tudo. Há uma frente parlamentar para discutir a reforma o tema é polêmico, e daí o presidente da Câmara, o César Maia, já declarou que não há condições de que essa reforma tramite ainda este ano. Então, a briga vai se dar em 2021. A reforma, tal como está proposta... É, só vale para quem entrar depois que ela entrar em vigor né? Mas na frente parlamentar Há quem proponha que deve valer para todos Inclusive é, para as cúpulas dos poderes judiciário e legislativo né? Que na proposta do governo estão todos fora do alcance tudo continua como mesmo. Quer dizer, aquela parte do poder que goza de privilégios, né, ali ninguém mexe. Parlamentares, juízes, desembargadores, ministros, promotores e procuradores, aí ninguém mexe. Os militares também ficam de fora. Eles já tiveram a sua reforma. Entendeu? que incluiu, inclusive, um aumento salarial acima da média dos demais servidores. Agora, para o servidor comum, salário congelado. É, limita o ingresso por concurso. Hoje, você para entrar no, no serviço público, né, você tem que fazer concurso. É, e amplia as áreas em que o chefe do Executivo pode nomear seu bel prazer. É, é tudo assim para favorecer né, a, o interesse pessoal do chefe do Executivo. Nesse aspecto, a, essa, essa PEC aí até sugere alteração do artigo 84 da Constituição Federal, dando liberdade total para o chefe do executivo extinguir qualquer órgão da administração pública, inclusive autarquias e empresas. Veja aí onde é que está a coisa. Né? Aí aqui é eu diria, aí é que a, to, a porca torce o rabo. Né? Para os servidores, né? E essa é a carta branca para liquidar com o Estado privatiza tudo, terceiriza tudo. Aliás, já tem muita coisa terceirizada, mas aí é o fim. E, e, e agora, veja, isso está tramitando lá no, no Senado, e depois ainda vai para a Câmara. Né? E, contudo, né? e, e, apesar disso, né? a coisa está tramitando, independente de, disso, né? sorrateiramente, sem consulta, seja aos funcionários, que são os mais interessados, né? seja a população, porque uma reforma desse tipo tem que ser consulta, inclusive, com a população, se consulta o próprio parlamento, o super-ministro da economia, o Guedes, junto com o chefe do executivo, estão minando a administração pública de tal maneira que, quando explodir, e vai explodir, sobrará, não sobrará nada. Assim, assim de simples A PEC 55 Aquela que instituiu o teto de gastos Dá ao chefe do executivo Liberdade de fazer o que quiser Com os funcionários Os salários deles né, Dos servidores Já estão congelados salvo os militares, que, que inclusive tiveram o aumento, né? e aqueles que ocupam cargos de direção, aqueles que são comissionados, aqueles que são nomeados, cada governo troca tudo, né? aqueles ficam fora. Os que se aposentam e os que se afastam, isso já está vigorando, né? é o que eles estão fazendo. O que se aposenta ou se afasta não são substituídos. E, com isso, né, deixaram de ser preenchidas aí, quase 30 mil vagas. 28 mil vagas em 19, né, do ano passado. Assim, não há mais reposição de vagas... Com o fim puro, afinal, para extinguir os cargos. Assim. A digitalização do serviço também tem sido utilizada como pretexto, né? e com isso pretende conseguir, aí nessa reforma que o Guedes está fazendo, na Sorreu tá, né escondido né? 80 bilhões de. Para quê? Para tapar o rombo fiscal. E não vai tapar, o rombo fiscal é muito maior que isso. Eu pergunto, né, quanto eles economizariam reduzindo o salário dos que ganham mais que 25 mil? Por que não botam um teto de 25 mil? Porque não acaba com as moldomias. Quanto eles economizariam deixando de oferecer a residência oficial para todos os funcionários e, e, e parlamentares privilegiados que tivessem que morar em suas próprias casas? Quantos eles economizariam né, se tivessem uma garagem única para transportar funcionários? Né? Mas... Está lá, leia a proposta, nos privilégios ninguém toca. É um absurdo atrás do outro. Eles conseguiram gastos, gastos removíveis, o que, na realidade, é investimento. Né? Investimento que gera riqueza e faz subir o PIB. E os mais penalizados são exatamente esses, né? Né? esses setores, como o da infraestrutura, né? como da educação, da saúde. Da saúde, por exemplo, eles tiraram do orçamento de, de, de 2019, né? eles tiraram 20 bilhões para a saúde. É? Dizer que há inchaço da, da máquina pública, tudo isso é falacioso. A relação gasto com a máquina pública e do Brasil é das mais baixas do planeta. É? Sim, porque eles nunca se preocuparam em prestar um bom serviço para o público. Veja aí que, o que está acontecendo né? na educação, o que está acontecendo na saúde. Nós já falamos aí, outro dia, né, 80 mil pessoas não atendidas pelo SUS, porque o SUS deixou de atender os casos para atender só as emergências, então eu iniciei com aquele alerta, aí com a evocação aos mortos, e termino com essa mesma evocação vamos ter que fazer barricadas com os mortos para preservar os que estamos vivos isso aí gente fique com a gente na provavelmente amanhã eu estarei com vocês dialogando aí sim com uma pessoa muito importante, especializada em petróleo, nós vamos falar sobre a necropolítica deste governo de ocupação sobre o petróleo. Necropolítica quer também né, liquidar né, a Petrobras, que nós temos que proteger. Então é isso, gente. É isso. Vamos lutar para... Pela educação pública, vamos lutar pelo SUS, vamos lutar pela Petrobras, tá bom? Até amanhã.